Pouca vida selvagem sobrevive a estes campos agrícolas. Por toda a Alemanha, as monoculturas intensivas estão a provocar a atrofia dos solos. Os fertilizantes espalhados no solo largam azoto na paisagem, posteriormente infiltrado pelas chuvas nos lençóis freáticos. Este desequilíbrio constitui uma ameaça para o ecossistema e para muita da vida selvagem residente. Tornando ainda mais importante a zona úmida de Rieselfelder como refúgio para inúmeras espécies. Entre os juncos, esta fêmea de roxinol pequeno dos caniços edificou um ninho para a sua família. Pôs quatro ovos, incubados por ambos os progenitores. Um modelo familiar que não serve para todos. Esta fêmea de cuco há muito descobriu o versário. O momento é tudo. Tem de colocar o ovo no ninho de forma a que a sua cria nasça antes dos roxinóis. Os roxinóis pequenos dos caniços não fazem ideia do que aí vem. A fêmea verifica o ninho. Mas não parece notar nada de estranho. Por serem progenitores tão dedicados, é frequente os cucos escolherem esta espécie para cuidar das suas crias. O logro voltou a funcionar. denso canissal esconde muitos segredos. Uma tímida cobra d'água água de colar avança pelo emaranhado impenetrável. Aqui caça anfíbios, pequenos mamíferos e aves. Mas, o pato está a salvo. A cobra ainda não constitui perigo. Acaba de nascer e não é maior do que um lápis. Um adulto pode atingir metro e meio de comprimento e viver até aos 20 anos. Foi a primeira a sair do ovo. Ainda há cerca de 30 a debaterem-se com a sua casca coriácea. Cortam-na com um dente especial para o efeito. Há oito semanas que são incubadas pelo calor dos juncos em decomposição. Pequenas já nascem totalmente formadas e independentes neste meio úmido, alimento não falta. Depois de crescerem, as rãs serão o seu pitel preferido. Parece que esta precisará de mais algum treino. As rãs e as cobras d'água prosperam, porque já aqui não correm esgotos por tratar. Agora há um grande complexo para o efeito, mesmo ao lado da reserva. A moderna Estação de Tratamento de Águas Residuais de Munster foi inaugurada em 1975 desativando-se a velha rede de esgotos. O plano original incluía a drenagem dos lagos para dar lugar a uma nova zona industrial. Porém, a população opôs-se por completo. Os biólogos haviam assistido à transformação da região e pediam um santuário de aves. E com o forte apoio social, os ambientalistas conseguiram salvar esta pequena bolsa natural. Em vez de desaparecer sob o botão, Rieselfelder tornou-se uma reserva mundialmente reconhecida para aves pernaltas e aquáticas. A água límpida nestes lagos e charcos, onde peixes como os Gana Gata podem agora prosperar. Quando a água atinge determinada temperatura, o ventre do macho fica vermelho e ele começa a construir o ninho. Tenta impressionar uma fêmea, mas não é o único. Há um rival a mirar o material de construção. Os dois machos confrontam-se. Tudo se resumirá a quem construir o melhor ninho. Um tudo por tudo. Agora, a fêmea decidirá quem sai vencedor. O seu esconderijo, assistiu ao trabalho dos rivais. Uns últimos retoques? Apresenta o ventre ao macho cheio de ovos. Aproxima-se de uma decisão. Mas, qual há de ser? Finalmente escolheu. Com uma dança em zig-zag, o macho direciona para o seu ninho. Ele estimula a desovar para poder fertilizar os ovos. A ninhada será agora a responsabilidade do macho e a fêmea segue o seu caminho. As crias levarão 7 a 12 dias a nascer. É um período de impaciência e espera para o progenitor. Também à superfície, a nova geração, é o centro das atenções. Os galeirões comuns, que na primavera tanto disputaram o seu território, têm agora duas crias. Os juvenis deliciam-se com pequenos camarões de água doce. O pequeno lago é o seu berçário, o seu reino e a sua dispensa. Os galeirões podem ter até 10 crias, mas regra geral, só algumas sobrevivem. Estes pequenos curiosos são presas fáceis para ratazanas, aves e peixes predadoras só aprenderão a voar e se tornarão independentes às oito semanas de vida. Contudo, pouco depois, como os seus progenitores, tornar-se-ão guerreiros, em disputa pelos melhores locais de nidificação. Nos meses do verão, há perigo à espreita nas árvores. Estas são lagartas da processionária do carvalho. Os seus longos pelos são farpados na extremidade e a sua picada pode provocar reações alérgicas aos seres humanos. Estas lagartas multiplicam-se de forma explosiva e, ao procurarem alimento, podem formar procissões de até 10 metros de comprimento. Antes de se transformarem em pupa, concentram-se num enorme ninho. Passadas algumas semanas, as ninfas surgem sob a forma de traças. Os seus pelos irritantes são deixados para trás na casca da árvore, onde permanecerão durante anos. A processionária do carvalho é inofensiva para a cegonha branca. As crias já começaram a exercitar as asas para voar. As quatro sobreviveram ao verão, mas em breve serão demasiado grandes para o ninho. está na hora de arriscar a independência. As irmãs estão impressionadas, embora ela só chegue ao prado mais próximo. Antes das temperaturas baixarem, as jovens cegonhas partirão para o Sul de Espanha e para o Norte de África. Onde permanecerão até atingirem a maturidade sexual por volta dos 4 anos. Talvez um dia também ela nidifique nestas várzeas. Ou talvez eleja outro local. Até lá, a jovem cegonha tem muito o que aprender. Por exemplo, quem é amigo e quem é inimigo. Esta região limpa e recuperada... Assistiu também ao regresso de muitas espécies locais. E também à vinda de algumas de habitat longínquo. O coipu ou falsa lontra é originário da América do Sul. São comuns desde o Brasil ao norte da Argentina. Lá vivem em pauis muito semelhantes a esta zona úmida criada pelo homem. Os coipus foram trazidos para a Europa para a criação em quintas para a produção de peles, mas depressa encontraram seu um nicho na natureza. E agora é que as temperaturas se tornam mais amenas devido às alterações climáticas, cada vez mais coipus sobrevivem aos invernos da Europa Central. É uma altura emocionante para o roxinol pequeno dos caniços. Apenas 12 dias depois da postura, há movimento no ninho. Nasceu uma cria. Mas o que está a fazer? O pequeno cuco revela-se, sob o olhar do confuso casal de roxinóis. Em vez de criarem quatro crias suas, criam agora um intruso. Conseguiu levar os roxinóis a adotá-lo. As crias de Cuco precisam de mais alimento do que as do roxinol pequeno dos caniços. Devido ao seu chamamento persistente, os roxinóis julgam haver várias crias no ninho e apressam-se a caçar insetos para o seu exigente hóspede. É trabalho árduo para os roxinóis, mas o casal alimentou dedicadamente como se a cria fosse sua. Mesmo depois do cuco já estar demasiado grande para o ninho, os rachinóis continuam a alimentá-lo. Uma vez mais, a fêmea de cuco foi poupada a difícil tarefa de criar a sua prole. Esta vastidão alagada tem mais de 90 lagos e charcos, alguns dos quais secam no verão. Por entre eles, as grandes várzeas albergam inúmeros insetos. No denso caniçal, uma aranha-vespa teceu a sua teia. Espera apanhar um gafanhoto. Mas em vez disso, despertou a atenção de um macho. Tem apenas um sexto do tamanho da fêmea. Tenta seduzi-la com as suas batidas ritmadas. Felizmente para ele, ela não demonstra interesse. Caso acasalassem, poderia significar a sua morte. É frequente as fêmeas de aranha vespa comerem o parceiro a quando do acasalamento. Os ricos prados da reserva não se desenvolvem sozinhos. Este paraíso criado por mãos humanas continua a depender de nós. Todos os anos, depois das crias das aves que nidificam no solo deixarem o ninho, os prados de Rieselfelder são aparados. Deixam-se faixas de ervas altas, permitindo aos insetos e aos pequenos animais refugiarem-se da cegadeira. O som do veículo indica ao guincho comum e a outras espécies que é a hora de almoço. A cegonha caça insetos assustados nas ervas ceifadas. Abundam gafanhotos e borboletas. Uma refeição pronta para uma cegonha esfomeada. Seu longo bico procura por entre os caules, mas depressa tem companhia. O ruído do trator atrai cegonhas de toda a zona protegida. é inevitável. E se a sorte bafeja alguns? É natural que dê nas vistas. O melhor é arranjar um local mais tranquilo. A ceifa anual revolve a terra pobre em nutrientes. Sem ela, poderia perder-se a diversidade de habitats desta zona protegida. É o pico do verão. Há semanas que os jovens tartaranhões ruivos dos pauis só vêm este metro quadrado. E estão finalmente prontos para deixar o ninho. Mas o que fazer com as asas tão grandes? Parece que terão de ficar com os progenitores durante mais algum tempo. Eles que continuam a trazer alimento regularmente, mas que já raramente alimentam diretamente as crias. Com entregas tão rápidas, por vezes falham o alvo. Graças aos seus progenitores dedicados, estão as três bem alimentadas, são resilientes e a sua densa plumagem protege-as dos elementos.